Quando você bate palma, ele está tentando as suas causas. Quando você bate palma, ele está restaurando a tua família. Abaixa, Esse é nosso Deus, aleluia. Não é porque ele precisa das nossas palmas, não, mano. Não é que ele precisa das nossas palmas. Mas quando nós batemos palmas para ele, o nosso coração vai quebrantando. E quando nosso coração está quebrantando, ele está lá de cima olhando, falando assim: Ei, foi por isso que eu morri. Foi pelos meus filhos, que corações que é plantado, porque os corações que é plantado o Espírito Santo meu habita, amém isso é que é o nosso Senhor aleluia amados estava eu falando com o pai, porque eu sou assim de vez em quando, eu mas minha esposa fala assim eu sou doida ela falou também porque nós conversamos com o Espírito Santo toda hora sabe, com o pai e eu conversando com o pai e essa semana, ó, vou botar um testemunha E essa semana Um irmão nos ligou Um irmão nos ligou Lá de Anápolis Um irmão que já foi louvorista da casa do Senhor Foi levita minha esposa, Se ela não me falava louvorista mais não, levita do Senhor Amém? Porque Goiânia fala louvorista Mas vocês aqui em fala levita Aí eu vou ficar com levita Sou Goiabana agora, né, amar? Oh, Glória a é, oh, Deus Por isso E, e ela falou um testemunho que aconteceu com ela mas vamos comer na palavra vamos abrir a palavra em João João 7 38 que diz assim quem quiser abrir a Bíblia quem não quiser é um, é um, como vocês querem é melhor ainda eu louvo a Deus por isso que a palavra é tudo na nossa vida amém João 7 38 diz assim quem crê em mim como diz a escritura Do seu interior Fluirão rios de água Viva oh, Pode ser assentado então, um glória por isso Aleluia, aleluia. aleluia. Glória a Deus. Amado, quanto mais você dá de palma, quanto mais você glorifica Mais o Senhor age na sua aleluia. família Mais ele vai Mais ele trabalha Aleluia Tem um salmo que diz assim Quando eu vou para casa do Senhor, eu vou para a lei porque a alegria do Senhor é a minha? Força. Temos que pegar a palavra no nosso coração, amados. A palavra que testifica quem você é. Amém? Então, amados. O que o Senhor está querendo falar aqui? Que quando eu tenho Jesus no meu coração, tem que fluir água viva de mim. E essa irmã me ligou. Porque ela, há muito tempo, ela trabalha no ramo da limpeza. E ela já teve. Muito desfalque pelo inimigo. Como uma vez a empresa faliu, não acertou com ela, 10 anos dela, a vida dela jogada fora. E ela está trabalhando Outro tra trabalho na parte de limpeza e ela foi promovida. Olha só para você ver como é que é o inimigo. Ela foi promovida na parte de limpeza, para parte de tomar conta. Ela ia ser uma supervisora das pessoas que fazem a limpeza. É uma empresa de limpeza. E ela liga para nós porque ela estava em dúvida, porque ela tinha medo, se ela tava ela tinha capacidade de assumir o que estava abrindo as portas para ela. Vocês veem tanto inimigo quer destruir você, minha família, colocando o que Deus quer colocar em você, porque se eu tenho Aleluia, Glória a Deus Eu não posso aceitar nada Que venha me trazer medo Angústia, tristeza Porque dentro de mim sai água viva Oh Glória E essa irmã tinha medo Estava com medo De uma oportunidade Que o Senhor estava abrindo as portas para ela E ali o Senhor já começou a usar Eu mais minha esposa para falar com ela E falou para ela Irmã está repreendido em nome de Jesus não é porque você deixou de ir para a casa do Senhor Não é porque você deixou de ter compromisso com o Senhor Porque isso é importante É muito importante só que você ter compromisso E manter o um compromisso com o Senhor Você vir para a casa do Senhor Para o Senhor te lapidar todos os dias Porque nós somos diamantes na mão do é Senhor E o diamante todas as vezes que é trabalhado Ele brilha cada vez mais oh, Deus. E eu falei, nem é por isso não Que o Senhor não vai deixar de te abençoar não Acaba isso com as tuas mãos, com a tua força. Porque o Senhor te abençoou, porque ele já viu um tanto de Satanás, te destruiu, um tanto de Santana e te roubou. Maligno já é perdedor porque tudo que é do inimigo é perdedor e tudo que é de você, com o Senhor, você flui água viva. Então com isso dentro do seu coração você é mais vencedor em Cristo Jesus. No dentro de você flui água viva. É Deus, Amém. Aleluia. Amém e tudo que o Senhor pôr na sua mão você é capaz de fazer porque quem vai pelejar com você não é você, é o seu Senhor Glória é o Espírito a Deus, Santo a de Deus, Deus. A Deus. Deus por isso que a palavra diz assim ó, eu vocês somos mais que vencedor em Cristo Jesus porque Ele já venceu por Glória mim e por você dentro de nós